Fala Guerreiros! Thiago Nara trazendo para vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova que foi passada para gente, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. História é sinistra, hein? História é sinistra. Deu trabalho para a gente conseguir chegar aqui, cara. Mas conseguimos, né Thaís? Já tá até escurecendo. Olha aqui, estamos aqui na frente de um barracão. Isso daqui era uma oficina, galera. Isso era uma oficina. E os proprietários dessa oficina moravam ali, bem nessa casa. E aqui, pessoal, morava um senhor, a sua esposa e seus dois filhos. Ele trabalhava aqui nessa oficina. Essa oficina era dele. O pessoal trazia tratores. É, é trator que fala, né, Thaís? É plantadeira. Esses. É... Maquinários de agrícolas, né? Isso, o pessoal trazia os maquinários agrícolas para ele consertar. Ele tinha oficina. E teve um certo dia que aconteceu uma tragédia. Ele estava trabalhando e aconteceu. De uma peça cair em cima da cabeça dele e foi fatal. Ele faleceu na hora, esmagou a cabeça dele, ele morreu. E ele assombra o local. Vamos dar uma olhada nesse barcão. Vamos lá, Thaís? Thiago. E a gente vai olhar também essa casa. Pessoal, hoje a gente está conhecendo algumas lendas que foi passado pra gente. Então vem, deixa aquele like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Thaís, olha aqui, cara. Tamanho desse barcão. Tinha tem uma porta de lata ali, ó Ali eu acho que era alguma porta, uma janela E esse portão aqui que vai pra lá Ah, pra, entendi pra lá que aqui, sabe? Grande esse barracão, hein? Ó, tinha uma carroça aqui, hein? Uhum. Licença Nossa, velho Ó, tá vendo o portão? Uhum. Pessoal, foi aqui dentro desse barracão Que tudo aconteceu ah, Uma peça de ferro Parece que caiu em cima da cabeça dele E acabou esmagando aqui Tá isso tá cheio de pernilongo, Tá né? muito. O barracão é tenso, hein? e é grande esse barracão aqui, hein, mano? É grande. Ah, aqui vinha aquelas plantadeiras, né? Que fala, né? Coletadeira. Coletadeira. Esmaca, é enorme, cara. Provavelmente ele devia ter um guindaste aqui, assim, que pegava com alguma peça uhum. e deve ter caído, eu acredito. É. Deve ter esmagado ele, né? Sim, esmagou a cabeça. Caiu bem na cabeça dele. Pode uma porta aqui também, Sim. né? Sim. A gente e que... pode vir um dia aqui de noite, Thaís, para fazer a investigação. Verdade, Thiago. É. Hoje a gente tá fazendo a exploração, galera. Mas a gente pode vir aqui um dia de noite fazer a investigação. Tentar uma comunicação. Que se, se manifesta. Sim. Assim. vai dar uma olhada lá na casa agora? Vamos. Tem um negócio aqui do lado que eu vi. Ah, é verdade. Que que é verdade. Vida? Não, né? Não, umas tábuas, eu acho. O que, que é isso? Não sei. Tá brilhando? Tira essa lanterna. Parece pólvora, né? Ah, Ou é? pó de ferro. Ó. Uhum. Pode ser pó de ferro. já na outra parte também aqui. Já. Uhum. E depois dessa fatalidade a família não quis mais ficar aqui, né Thaís? Não quis, Thiago. Abandonaram tudo, cara. Vamos lá ver aquela casa? Vamos Parece ver. que a casa também é meio antiga, uhum. hein? Pessoal, bastante gente tá mandando localização, lendas novas pra gente, né Thaís? Isso. A gente tá sempre tentando inovar, trazer lendas novas para vocês. A gente vai de dia primeiro para fazer a exploração, fazer o um reconhecimento, ver se não tem um poço. Pra, pra gente estar tá voltando de madrugada, né, Thaís? Buraco, às vezes a gente isso. torce os pés nos locais. Porque a gente vem de madrugada, galera, do nada aqui, ó. Chegar aqui, ó, a gente pode talvez pisar num poço, cair para dentro. Então, por isso que a gente tá vindo de dia, né, Thaís? Isso. Uma coisa que a gente não fazia, uhum. né? Antigamente a gente chegava do nada. E se você tiver alguma lenda aqui no Paraná, deixa lá no... No meu Instagram, Thiago Furacão, ou no da Thaís, se tiver alguma lenda em São Paulo, manda as lendas para gente, né Thaís? Isso aí. A gente está rodando para todo lado. Caraca, hein Thaís? Nossa, Thiago. Cuidado, hein? Licença! Licença! Cara, senti um negócio estranho aqui dentro, velho. É. Olha, será que era da família? Deve não, ser, não sei, né, Thiago, provavelmente, né, cara? É uma casa de madeira, mas é uma casa grandona, né? Sabe o que, que eu acho que tá acontecendo? Ah. Acho que tem gente vindo roubar essas tábuas. Pode ser, Tiago. Parece separações ali dos quartos, né? Eu acho que deve Sim. ser quarto aí, tá tudo... Deixa eu dar uma olhada. Ó, provavelmente era a bota dele, cara. Ah, é verdade. O senhor que faleceu. Provavelmente era a bota dele. Ó, eu acho que aqui dentro, Thiago, é tudo repartição, essas coisas aqui, eu ó. Ele fez pé. Sério? Ui. Furou Fur... o pé? Não, não chegou a furar, furou só a sola. Ai, Tiago, é cuidado. O que é isso, assim? hein? Cuidado sai sair bicho, menino. Deixa eu ver. O que é isso? Tipo um rack, né? Uma larga -tixa. Você fez barulho? É, uma larga que tinha ali. Thaís, então, eu acho que aqui era um quarto, outro quarto e outro quarto. Verdade. Sala e tipo uma cozinha. Uhum. Poderia ser. A volta do falecido. Aqui era a cozinha. Tem pegou ó. fogo aí, Thiago? Também é? Então, aqui era a cozinha, tá vendo? Sim. Tudo preto, né? Então, estranho, né, cara? Bem estranho. Nossa, olha esse banheiro. Os... Oh, nossa, Thiago! Morcego, um cara! Cara do céu! O que velho? Ele mostrou os dentes pra mim, mano. Eu vou. Eu eu acho que é dente, eu vou, que é claro. ali, que baixa, eu vou mostrar ali, mas com a lanterna abaixo, não eu vou no meio pra cima. Mano, que é... vivo, velho. o um banheiro. Vamos subir ali. O que é isso? Como é que cara? Nossa, aqui tem outro banheiro, Thiago. Olha aí. Que susto, achei que era um morcego, Leão. Achei que era um morcego. Banheiro é fora banheiro. da casa, né? Estranho isso. Então, mas aqui ó tem um chuveiro. Parece que ali eu não vi chuveiro. Será? Será tá Deixa lá eu, lá eu dar uma olhada. Ah não, tem lugar de chuveiro sim. Tem? Aham. Uhum. Tá lá do lá no mundo. cantinho. Que isso? Que foi foi isso? passarinho que passou ali. Certeza? Acho que foi. Espero que sim. Tiago, e esse buraco aqui no tanque. Então. Você acha que foi passarinho? Aham. Uhum. Tem uma fossa lá embaixo, ó. Ó, tá vendo? Se vem de noite e não vê, ó. tá até aberta a fossa lá. Se vem de noite e não vê, pisa em cima. A outra bota do falecido. Verdade. Dá uma olhada aqui. Escutou? Escutei. Caraca, velho. Estranho esse é um lugar aqui, hein? Então. Vamos lá para Para fora lá? Vamos. E aqui é bem alto, ó. Tiago, e essa corda, esse negócio aqui? Estranho, hein? Mas pendurava banana. Pode ser. Ai, Tiago, que susto! Chutei o negócio Cara, essa casa aqui é muito sinistra, velho. E a família não quis mais ficar aqui, né, cara? Não quis. Talvez ele adorava esse local, né? ele não quis mais então. ficar. A família eu, foi embora. Eu acho que tem gente vindo roubar, cara. Com certeza. Valeu. Olha que sinistro, velho. Muito. Olha, tá muito abandonado. Muito tempo. Eu acho que no mínimo deve ter uns 20 anos essa casa abandonada. Uns 20 anos, né? Tem um negócio, não sei o que, Thiago. Acho que é de. O Saiu? Saiu. Vamos ali pra frente do barracão? Vamos. A caixa d'água tá caindo, Thiago. Olha lá. Tá mesmo? Vamos dar uma olhada aqui, Thaís. Tá Cuidado, hein? Ó, tem a deadinha. Vixe, de Maria. Dá é pra ser emprego, tá? Aham. Uhum. A fossa lá é, dentro. eu falei pra você que tinha fossa aqui. Aham. Uhum. E ó, pessoal. Ele morava aqui e a casa dele, lá, o, o, barracão o trabalho dele, dele lá. lá Bem pertinho, né? Bem pertinho. Que foi, amor? Oh. Ai, que foi? Aranha, mano. Que susto. Toma cuidado. Tá meu pé, cara. É, cobra é doido pra ficar assim, Enrolada nesse cinema. mano do céu. Eu tô azarado com o bicho, cara. Pelo amor de Deus. Vem. Sai daí. Caraca, Thaís. Tá zarado com bicho, velho, então, pulando tira. meu pé, cara Um chacoalhar assim, ó Tá doido, cara Galera, estamos aqui trazendo mais uma exploração pra vocês Tá aparecendo o meu Instagram da Thaís Segue a gente lá, manda lendas pra gente Lendas aí na região do Paraná, São Paulo, né Thaís? Isso aí Porque A gente vai tá indo atrás, cara, sempre trazendo lendas novas aí E a gente vai acabar voltando aqui à noite E fazendo a investigação sobrenatural Que a gente vem nos locais às 3 horas da manhã é, Thaís? isso aí. A gente vem, a gente chama para você que não conhece o nosso trabalho. A gente vem, a gente pede para se manifestar, para tentar captar nas câmeras que a gente usa aparições, manifestações, é, materializações, um espírito, uma entidade se materializando. E a gente também tenta fazer a comunicação e tentar descobrir a história, né, Thaís? Isso mesmo. Então, Realmente fica... se é o que, a, que o pessoal passa para gente. Que foi passado para gente. É que aqui morava uma família, um senhor, a sua esposa e seus dois filhos. E ele trabalhava na oficina dele aqui, que era uma oficina agrícola. O pessoal trazia tratores, colitadeiras, plantadeiras. E ele trabalhava ali. E teve um dia que aconteceu uma tragédia, que uma peça acabou esmagando a cabeça dele. Imagina, Thaís. Nossa Senhora. cara. E essas peças de trator, deve ser muito pesado, cara. Muito. deve ter esmagado, morrido na hora. Coitado. Galera, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.